Seguimos para a última palestra desse nosso congresso, cujo tema é os processos decisórios do cérebro humano. Nosso palestrante principal é mestre doutor e pós-doutor em Neurociências pela USP, é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, professor de graduação e pós-graduação na Escola de Política e Negócios da Unifesp e professor de pós-graduação de psiquiatria da mesma universidade. Coordenou os únicos cursos de pós-graduação estricto senso em neuroeconomia do país. Convido o senhor Álvaro Machado Dias a comparecer ao palco. Para... Para moderar a palestra, eu convido o psicólogo formado pela Universidade de São Paulo, doutorando na mesma instituição e que vem desenvolvendo estudos nas áreas de neuroeconomia, neuromarketing, neuromodulação, psiquiatria e testagem neuropsicológica, Senhor Henrique Peru Aquiba, a quem eu passo a palavra neste momento. Olá, muito boa tarde, muito obrigado por terem ficado até agora tão tarde né? a gente sabe que o congresso começou desde as 8 da manhã então inicialmente muito obrigado por terem aqui para ouvir a gente, o professor Álvaro. é um prazer estar aqui com vocês e espero que seja um momento muito agradável e muito útil para todos vocês também agradeço é, enquanto ele monta Falar para vocês, eu acho que eu já estou com o pressentimento que essa minha apresentação aqui, ela vai, vai ter alguma coisa interessante, sobretudo porque vai ser um quebra-cuca para muita gente. E, e eu acho que isso vai ser bem legal. É, eu venho trabalhando há um certo tempo na, na criação de um livro que eu brinco que um dia ele vai me, me carregar do túmulo. Na verdade, agora ele não vai mais porque eu, eu vou fazer minha livre docência esse ano, então ele tem que sair para tá? poder dar um fechamento para esse trabalho, mas a princípio ele estava aí há muitos anos, já há uns três anos sendo desenvolvido e ele terminou numa, num conjunto de ideias que é relativamente sistemático que eu vou apresentar para vocês aqui. Na sequência, eu, a gente vai ter aquele momento das perguntas e tal, eu acho que a gente vai poder é, tratar de questões aí, cotidianas. Profissionais e eventualmente não profissionais das tomadas de decisão. Então, é, eu, eu queria pedir a, a paciência de todo mundo para a gente, é, de um, num, num primeiro momento, fazer essa trajetória por dentro do campo um pouco mais denso do, do conhecimento específico sobre as tomadas de decisão, para depois a gente sim, vamos assim, brincar com, com as aplicabilidades. Tá? É, o campo de tomada de decisão, para quem não sabe, ele historicamente é um campo que tem um, um, uma, uma relação muito forte com a matemática, né? com as ciências econômicas, enfim. E, enfim, há um formalismo por trás de muitas das afirmações desse campo, o que torna algumas das, das, das, das conclusões, das percepções sobre ele pouco pouco triviais e, assim, nesse sentido, pouco comunicáveis. Então eu acho que vale muito a pena porque, por mais que todo mundo fale e, e, e sinta que entenda alguma coisa sobre tomada de decisão é muito difícil a gente sistematizar esse conteúdo e eu não vejo muito por aí. Então, vamos nessa. Antes de a gente começar, só eu queria pedir para o pessoal da iluminação se daria para abaixar um pouco a intensidade dessas três aqui, sobretudo a do meio, a mais amarelinha, porque eu não estou conseguindo ver direito. Só mais um pouquinho que está tá um pouco impossível. Maravilha total. Vamos lá. É, o tem um passador? Oi? Não tem passador. Então, vamos aqui mesmo. Tá. Bom, vamos lá. Ah, tem? Ótimo. Vamos com passador. Que apresentado de maneira muito elogiosa. É, eu sou professor desse laboratório, esse laboratório é chamado NILS, né? É, bom, não importa aqui. É, é um laboratório é um dos mais produtivos da, da América Latina, hoje em dia, eu me orgulho muito de participar. Bom, olha as fotos aí, talvez esteja tá todo mundo precisando trocá-las, eu inclusive. Enfim, a gente trabalha com várias linhas é, de pesquisa, é, evidentemente o foco central é psiquiatria, mas há espaço para várias outras coisas. Eu, eu venho trabalhando com processos decisórios e, outras coisas, tentando aplicar isso na área de Psiquiatria e, e também fora delas, é que, evidentemente, interessa muito mais a segunda área. Esse pessoal aqui que está listado é, são, são orientando os meus que estão nessa área específica. Bom, a gente lançou um curso, como foi mencionado, na área de, de Neuroeconomia e a gente tem alguns trabalhos bem específicos usando Neurociência. Então, só para vocês saberem, só uma curiosidade, eu, por exemplo, esse é um trabalho do, do Henrique, né, que está sentado ali. Que é meu aluno de doutorado, e basicamente o que a gente está tentando fazer é entender como é que no cérebro humano são processadas as preferências para que a gente consiga é, simplesmente olhando para esses correlatos neurais, ou seja, para aquilo que acontece no cérebro das pessoas, dizer o que, que elas estão preferindo, ou seja, antes delas sequer responder. A gente já está evoluindo bastante com esse tipo de resultado e hoje em dia a gente tem mais de 95% de chance de acerto, ou seja. Você não precisa dizer o que você gostou, o Henrique já adivinha. É verdade. Não é que ele é um pouco tímido aqui, mas ele não é nada bom. É. Então é a típica coisa que a gente faz e, evidentemente, na área de psiquiatria o interesse é muito mais saber por que, por exemplo, pessoas têm anedonia, né, falta de, de, de motivação em sentido a qualquer coisa e por aí vai. Enfim, a gente usa muito essas ferramentas que estão aqui representadas, né? É, a o rastreamento ocular é, a gente faz várias medidas periféricas, variabilidade cardíaca a gente usa muita ressonância e basicamente o, o que a gente vem fazendo na atualidade é mais do que simplesmente usar uma ou duas, como a gente está sempre fazendo tradicionalmente mas buscar as combinações cada vez mais ou usar nas combinações e enfim, extrair daquelas mesmas variáveis, daquele mesmo conteúdo que todo mundo já conhece alguma coisa que tenha a força e a estrutura que precisa para a gente realmente chegar num no resultado novo e está acontecendo. Mas, vamos agora então para a discussão propriamente dita dos processos decisórios, é, esse, esse, esse, esse desenvolvimento aqui está intitulado o Cortex da Decisão, é o nome de um futuro livro, e ele tem como base um modelo teórico chama um modelo que chama-se modelo tripartido, que ideia é essa? É basicamente o seguinte, a gente consegue desmembrar todos os processos decisórios existentes e apenas três categorias. Vamos lá ver como isso funciona. Bom, primeira coisa, para a gente é, poder navegar nesse assunto, acho que é importante entender o que, afinal de contas, é uma tomada de decisão. Claro que todo mundo tem internalizado isso, mas, se vocês podem ver, na hora de reduzir a palavras, se torna muito difícil. Uma das características centrais do processo decisório é que, inicialmente, ele começa com um conjunto de opções e ele termina com uma única, ou seja, em algum momento há uma deliberação. Portanto, do ponto de vista essencial, um processo de tomada de decisão é um processo de redução do número de informações dentro do cérebro, dentro de qualquer outro sistema que processe informações. A grande questão é que a redução das informações ela pode acontecer de maneira significativa ou não significativa. Uma tomada de decisão é um processo de redução significativa, e por significativa a gente entende que é um processo que tem uma regra por trás dele, que justifica o caminho que foi seguido. Essa, é, essa é a grande tendência, então, por exemplo, se a gente pegar uma árvore de decisão desenvolvida dentro de um programa, de um software, se ela tiver uma regra bem estabelecida, a gente pode dizer que é uma tomada de decisão, e a mesma coisa vale para micro-organismos e também para o ser humano nas suas tomadas de decisão mais sofisticadas. Quer dizer, a tomada de decisão ela é muito mais ampla do que a condição humana e é importante perceber isso para perceber justamente quais são as especificidades das decisões humanas e por que a gente precisa saber é, diferenciar as, as sutilezas que nos, nos fazem específicos nesses aspectos e assim poder trabalhar sobre elas e tomar decisões melhores. Vamos lá. A gente tem duas abordagens contemporâneas em tomadas de decisão, assim, na verdade tem mais, mas duas essenciais, uma em é que a gente trabalha sobre as preferências das pessoas, os seus juízos de valor e etc essa área do ponto de vista das neurociências vem sendo estudada pelo pessoal que faz neuromarketing, existe uma outra área que mexe com as decisões que a gente chama de consequencialistas e essa área é, é muito trabalhada pelo pessoal da neuroeconomia, eu estou muito mais nessa segunda área, ainda que... Faça também trabalhos na outra Qual que é a grande diferença? Veja bem, quando eu tenho uh, Imagina que alguém me pergunta assim O que, que você gosta mais? Você gosta mais dessa camisa amarela Ou você gosta mais dessa camisa verde? Eu penso e tomo uma decisão E falo, oh, eu acho a amarela Mais legal, ou qualquer coisa do gênero Beleza, essa decisão Não produz uma Consequência sobre a minha própria pessoa Ou seja, a decisão Se encerra no próprio ato de deliberar o que acontece, em, em, em contraste com isso, na maior parte das decisões? A gente tem, de um lado, um conjunto de possibilidades, ou a gente chama isso de opções, e do outro lado, o um, um espaço que é não conhecido por natureza, de consequências no mundo daquelas deliberações. Ou seja, eu imagino que eu vou escolher a opção A, que é comprando a camisa amarela, ir na festa e ficar muito bonito. Chego lá na festa, todo mundo dá risada na minha camisa amarela. Quer dizer, existe uma, uma discrepância aqui, possível e absolutamente aceitável, todo mundo entende isso, que separa a, o campo da opção selecionada do campo das suas consequências sobre o mundo real. A, o grande problema dos processos decisórios é que eles são, em última análise, incertos do ponto de vista daquilo que vai acontecer uma vez que você consiga tomar a decisão que você quer ou que você acha certa, isso não é a garantia de sucesso, é por isso que, por exemplo, do ponto de vista da modelagem computacional, a gente não consegue jamais é, estabelecer com 100% de eficácia o caminho ideal para a maximização de qualquer tipo de investimento do ponto de vista é, decisório. Afinal de contas, há uma, é, um, um, um caráter estocástico, né, imprevisível no mundo. Então, vamos lá. Quando a gente olha sobre, sobre esse caráter imprevisível do mundo, o que acontece? A gente vê que um processo decisório ele se estende, portanto, para além do momento deliberativo em sentido ao momento da realização em ato daquilo que foi deliberado. A realização em ato do, do, do, do, da deliberação, por sua vez, ela coloca novos processos em andamento. Quando a gente vai... Então, imagina que, por exemplo, você decidiu se candidatar a presidente da República. Aí você foi lá, se candidatou e você... Foi eleito, presidente da República. Você foi eleito presidente da República, aí você tem um próximo passo, e, e, que é, enfim, botar na faixa, você vai decidir se vai botar na faixa com a mão esquerda, com a mão direita, e depois você tem outras 200 milhões de decisões bem mais importantes do que essa. Em última análise, o que a gente tem é que a tomada de decisão nas, no seu espaço, na sua topologia, né, vamos pensar numa representação, de realização em ato, em conjunto de Infinito de outras decisões. Então, essa é a primeira, esse é o primeiro convite que eu faço para vocês. Para parar de entender a tomada de decisão como um recorte, a gente pode chamar de um recorte epistemológico estático, de um momento em que você libera e acabou, e sim como um momento que se estende, que se encontra com outras decisões, em última análise, forma um grande emaranhado decisório. E em última análise, forma uma forma de representar a própria vida. E é isso que me interessa nos processos decisórios. A gente pode ver a vida humana como um grande movimento, um, um grande movimento plano, em que a gente vai seguindo e fazendo as coisas. Ou a gente pode ver como uma espécie de uma topologia em que a gente vai pulando de decisão em decisão, realizando em ato, no meio do caminho, os processos necessários para os processos necessários para atingi-las. E é mais ou menos por aí que eu acho que, que a gente, assim, sem querer entrar no, numa esfera muito filosófica e, e pessoal, eu acho que esse é o aspecto mais interessante, porque quando a gente olha por aqui, a gente entende que, na verdade, quando você vai modelar o que vai acontecer no futuro a partir de uma decisão, não adianta você pensar simplesmente o que, que vai acontecer imediatamente a hora que a, a, a deliberação puder ser realizada em ato mas sim você pensar na árvore de decisões que se abre a hora que essa realização em ato também acontecer, e assim em diante. Foi esse o insight original que o pessoal que trabalha com teoria dos jogos começou a ter lá na década de 40, na, na verdade na década de 30, mas que foi formalizado lá em 1940, por Von Neumann, Morgsen e depois outros, Nash e muitos outros, que enfim, tratam do processo como um grande ciclo isso eu acho que é, é muito interessante, a gente que entender que a vida é um grande processo decisório. Bom, a grande questão desse processo decisório é que naturalmente a gente não decide as coisas para o momento presente, toda decisão aponta para o futuro, por quê? porque afinal de contas você, a decisão é o processo de redução de informações para a realização em ato de alguma coisa. O futuro, por sua vez, ele definitivamente é uma das coisas mais complexas de serem modeladas na mente humana e na verdade modeladas de maneira geral. Esse é o grande lance. Veja bem, o, o, o que a gente tem quando a gente representa alguma coisa, na hora que a gente vai tomar uma lição, então imagina, que, por exemplo, você vai uma viagem de férias, e você quer escolher se você vai para a pra praia ou para a montanha, quando você representa isso na sua mente, ah, você imagina essas coisas, o que você está representando na verdade são estados aspiracionais, ou seja... A, a, a praia e a montanha que estão sendo imaginadas Elas são carregadas de experiências passadas De projeções Que não necessariamente batem com, a, com aquilo que Vamos dizer assim, outra pessoa estaria imaginando E mais do que isso, se você pegasse todas as pessoas juntas Elas também não conseguiriam produzir uma imagem fiel Daquilo que o próprio futuro estará revelando Ainda que, curiosamente, existam experimentos Que mostram que quando você põe milhares de pessoas para pensarem junto sobre a, a, a probabilidade de ocorrência de um determinado fenômeno, elas tendem a chegar a resultados mais consistentes do que a maior parte das pessoas, ou quase a totalidade das pessoas individualmente consideradas. O que é bastante curioso. né? Se você imaginar que, por exemplo, você fizer alguma coisa como uma Wikipedia dos acontecimentos futuros, e você botar ali milhões de pessoas para votarem, elas vão tender a acertar. Olha que coisa engraçada. Então existe alguma coisa, uma tendência que é, de fato, é, assim é, convergente na mente de várias pessoas que atinge uma fidedignidade maior do que as mentes individuais, o que nos leva a pensar que o grande problema de você projetar o futuro é que ele é muito aspiracional, ele é muito imbuído nos afetos e o grande problema disso é que o futuro ele tem uma dose de incerteza. O que é incerteza? Incerteza é a probabilidade que não pode ser computada. Os modelos clássicos em tomadas de decisão, eles são modelos que sempre tratam de probabilidades específicas. Então, por exemplo, você pensa assim: vou comprar um bilhete de loteria. Com um bilhete de loteria, dentro desse, de uma determinada loteria, tem uma chance em 55 milhões de ser premiado. Ou qualquer coisa do gênero. Você vê lá quais. É sempre uma coisa assim: é um ótimo negócio. Mas é o pior do mundo. É, mas, enfim, é sempre uma, uma coisa... É, é né? Quem se tomar decisão não, não pode comprar um bilhete de loteria, né? Você para para pensar, poxa, tira o imposto, tira toda a logística, tira a propaganda, tira, aí tira mais um monte de coisa, e sobra o prêmio que é pequenininho assim, que é distribuído para aqueles bilhetes, não? Que sentido, né? É, mas, enfim, é, o bilhete de loteria, em última análise, ele tem uma certa probabilidade conhecida. A maior parte dos, dos processos decisórios com os quais lidam os seres humanos, não tem probabilidade conhecida. E essa é a grande dificuldade para a gente representá-los no cérebro. Ainda assim, a maximização da eficácia decisória é uma grande vantagem competitiva e está todo mundo interessado em saber como é que faz para tomar decisões melhores. A boa notícia é que isso não é impossível, porque existem as chamadas soluções heurísticas, ou seja, apesar de a gente não ter um caminho lógico, fechado, para tomar melhores decisões, há uma série de atalhos que permitem com que, pelo menos, alguns dos, dos, dos vieses mais comuns eh, sejam evitados. A gente vai ver como é que faz isso. enfim Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando a gente pensa, como eu falei, a, a, a tomada de decisão é sempre para você realizar alguma coisa em ato. Essa realização em ato, naturalmente, é um comportamento. Vou falar uma coisa que, pelo menos, é, isso aqui parece relativamente simples, só existem dois caminhos comportamentais para serem seguidos quando a gente toma uma decisão. Fala, mas como assim? Eu posso tomar decisões para fazer qualquer coisa? Sim, mas toda decisão, ou ela vai alterar o estado do mundo exterior para adequar ele a um estado aspiracional meu, ou sou de, do, do, do, do agente decisório, né? então, por exemplo, eu decido que eu vou tomar um copo de água. Eu vou até ali e tomo um copo de água e eu altero o estado do mundo, eventualmente tirando aquela água de dentro do bebedouro e botando ela dentro desse galão aqui. É, ou então, ela vai alterar o estado de si mesmo em relação ao estado do mundo. Então, por exemplo, como assim? Imagina que eu quero... É, eu vou dizer assim, existem é, regras no gamão. Vou pensar uma coisa bem esdrúxula para mim. Gamão. É, eu quero aprender a jogar gamão As regras do gamão estão lá no mundo Na mente das pessoas que jogam gamão são nos manuais de gamão Nem sei se gamão não existe, não? É, é brincadeira com quem joga gamão é, Enfim, as regras de gamão estão lá dadas e Eu vou alterar o estado do meu próprio cérebro Para implementar as regras de gamão lá dentro Em última análise, todos os processos decisórios Seguem uma dessas duas linhas a primeira linha é a linha proativa. A segunda linha chama-se aprendizado. Portanto, em última análise, se a gente olhar desse ponto de vista, o aprendizado é uma das grandes diretrizes dos processos decisórios. Qual é, qual é essa diretriz? A diretriz de alterar o um estado de si mesmo em relação ao estado do mundo a partir de uma deliberação. Bom, eu também vou dizer para vocês que, dos N dilemas decisórios que são conhecidos por aí, né, que a gente sempre vê e ouve falar, no fundo, no fundo, existem só duas grandes categorias. Toda decisão que aponta para um comportamento de alterar um estado do mundo, ou ela vai explorar como essa pessoa, sobretudo a da esquerda que está explorando as diversas telas, ou e ela vai, ops, ou ela vai reiterar. O que, que isso significa? Ou, toda decisão vai ou procurar alguma coisa diferente daquilo que já se tem, ou vai buscar novamente aquilo que já se conhece. Vocês podem pensar qualquer tipo de exemplo e vocês vão ver que, invariavelmente, um... A decisão altera o estado do mundo em relação ao estado de si mesmo, o estado de si mesmo em relação ao estado do mundo, ou ela, e se ela altera o estado do mundo em relação ao estado de si mesmo, ou ela explora, ou ela reitera. Essas são bases essenciais de processos decisórios. Se a gente for ver do ponto de vista cerebral, é, são competências profundamente diferentes, a gente pode é, olhar aqui, são, são, são áreas diferentes que são ativadas. O que significa que tem pessoas que têm uma tendência decisória maior a explorar e outras pessoas têm uma tendência decisória maior a reiterar. Mais do que isso, é interessante pensar que na própria natureza essas duas tendências são absolutamente prevalentes. Então, por exemplo, se você fizer um experimento, vamos imaginar um experimento com um ratinho. Então, você pega um ratinho, põe numa num determinado, é, num, num, numa, numa jaula de um laboratório e você coloca algumas, algumas portinhas com alimento e outras sem, então imagina que tem seis portinhas, ou vamos dizer mais, tem dez portinhas e ali você coloca alimento em duas ervas. Inicialmente o ratinho vai ficar explorando as diversas portinhas para ver o que ele encontra lá dentro. A partir de um determinado momento, ele vai perceber que só há alimento nas duas portinhas que está, efetivamente o acolhem. Curiosamente, na verdade, hoje em dia não mais curiosamente, a gente entende bem, de tempos em tempos, o ratinho vai procurar, não sei lá o que ele vai fazer, procurar essa palavra, chama é uma injeção de intencionalidade, mas ele vai efetivamente naquelas portinhas que nós, experimentadores, sabemos que não tem nada dentro. Seria isso uma irracionalidade? Olha que coisa interessante. Não. Isso não é uma irracionalidade. Isso reflete que há uma tendência intrínseca a dosar exploração e reiteração, que está implementada anteriormente ao próprio comportamento e que, por exemplo, expressa porque toda decisão humana também faz isso. Em última análise, se a gente for pensar do ponto de vista da autoajuda, a capacidade de dosar. A exploração com a reiteração é um dos grandes caminhos para maximização. Afinal de contas, se você explora demais, imagina que você buscando, você trabalha com tecnologia, aí todo dia você quer criar um software novo, você está atrás daquele que vai explodir e vai te tornar bilionário ou bilionário. Aí você fica lá testando, todo dia você lança um negócio. Você nunca tem tempo de fazer esse, esse software crescer o suficiente, ganhar popularidade e efetivamente é, trazer o, o benefício que você está esperando, ou uma fração dele. Né? É, outra, outra, vamos dizer assim, outra perda de aderência em relação à maximização dos objetivos se dá se você pega um determinado caminho e vai seguindo por ele, reiterando e reiterando, reiterando a atitude a despeito de diversas pistas ambientais que vão te mostrando que aquilo lá não está gerando êxito, ou pelo menos não está gerando êxito na medida das suas aspirações. Ou seja, a perda na capacidade de explorar e a perda na capacidade de reiterar são duas maneiras de perda de aderência em relação à maximização. A natureza traz isso embutido e são, essa é uma das grandes tendências decisórias que existem. Finalmente, eu vou falar sobre uma questão que é, talvez pareça meio é, assim, etérea, mas é tão importante quanto essas outras. É o seguinte, por que será que nós tomamos as decisões? Por que será que todos os seres vivos tomam decisões? Por que, que eles não, simplesmente não ficam lá parados e não tomam decisão nenhuma? Né? Não procrastinam para sempre? Bom, existem motores decisórios, ou a gente pode chamar de causas. E também eu vou dizer para vocês que só existem duas causas decisórias. Ou uma decisão é tomada, porque existe uma causa que a gente chama de distal, ou uma decisão é tomada porque existe uma causa que a gente chama de proximal. O que é causa distal? Causa distal é toda a causa, todo o impulso impulso um ao comportamento de redução de informações dentro do cérebro para a realização em ato de um determinado comando que foi selecionado, que é a tal da opção, por força de uma determinada inclinação que vem de fundo evolucionário que vem por uma base que é anterior, que está distante daquele próprio organismo. Você não sabe porque você quer fazer aquilo, mas você sente que tem que fazer. E você toma uma decisão, a sua decisão te leva. Sem que você tenha qualquer consciência e intencionalidade, ela te leva. Ou então, existem as causas proximais. O que são causas proximais? A decisão é movida por alguma coisa que você enxerga na, na sua frente como produtora de benefício para você. O, o interessante é pensar que dos dois lados a gente tem forças que são absolutamente essenciais para sua sobrevivência. Por quê? Uma espécie, inclusive a humana, se não tivesse pressões adaptativas, não tivesse causas digitais que levassem a determinadas tendências decisórias, certamente se desfaria. Afinal de contas, jamais poderia manter a unidade e a sua estrutura. Por outro lado, o organismo individualmente considerado, o ser humano inclusive, se não tivesse um determinado empenho em manter a sua vida, a sua estrutura, e em última análise a gente pode chamar aquilo que está no seu melhor interesse, também não seria capaz de transmitir o seu genes, aquele papo da, enfim, transmitir o seu gene, etc., Tal que a gente pode simplesmente falar, não seria capaz de sobreviver. Sobreviver através de seus descendentes. Essa é a grande questão. Finalmente há os ruídos. Grande parte das nossas decisões, elas, na verdade, elas são um grande ruído, como essa tentativa de fazer essa música. Em suma, vamos lá, decisões, a gente, essa primeira parte é bem é, importante e complexa e agora vai ficar mais rápido, vamos lá. Decisões são processos de redução informacional, que visam o um comportamento o qual altera um estado de si mesmo em relação ao mundo, ou um estado do mundo em relação a si mesmo. Esse último tipo procura reiterar ou explorar, com chances conhecidas ou desconhecidas, que a gente chama de incerteza de sucesso, quase sempre chances desconhecidas. A realização das deliberações, né, daquilo que foi decidido, gera novos problemas decisórios, tal que a própria existência dos sistemas que decidem, como os seres humanos, pode, na minha opinião, deve ser representada como uma grande peculiar sequência cujas causas, horas são mais próximas do tempo presente e horas mais intensamente relacionadas com o histórico evolucionário da espécie. Ok? Legal. Então, agora vamos nos aproximar desse grande hub decisório que é a, a própria vida humana. Bom, o campo de tomada de decisão traz três grandes desafios. O primeiro deles, eu acho que interessa muito às pessoas aqui, eu espero que a gente, no momento das perguntas, tenha a oportunidade de discutir. Como é que a gente faz para avaliar melhor as competências decisórias? Acho que a primeira coisa é a gente entender o que é uma tomada de decisão, né? mas enfim, tem uma série de questões envolvidas. Como é que a gente faz para criar treinamentos para tornar as pessoas melhores nas suas tomadas de decisão? E como é que a gente faz para resolver aquilo que os economistas chamam de problemas de alocação eficiente? O que na, na, na área organizacional a gente pode entender. Como é que a gente faz para encaixar ou acoplar melhor, tomar a decisão como gestores, de acoplar melhor os perfis às tarefas? Eventualmente mudando perfis e também mudando tarefas. Essas são, esses são desafios decisórios absolutamente essenciais e que hoje em dia a gente consegue responder um pouco mais do que conseguia no passado. Existe um outro desafio fora da, da área que, que eu acho importante também, é o seguinte, como é que a gente cria melhores paradigmas para autômatas? Veja bem, o mundo, a gente assiste hoje em dia a proliferação de pequenos robôs, né, de sistemas automáticos, cada vez mais o carro autodirigível que daqui a pouco vai estar aí rodando no Japão em né, 2020, logo mais vai estar no mundo todo, é, os, os robôs industriais e, e assim os primeiros protótipos de robôs domésticos, etc e tal. Eventualmente, a gente vai começar a ter uma relação muito forte com autômatas. Para que a gente possa, de fato, desenvolver relações em níveis mais sofisticados, algumas tarefas humanas, algumas competências humanas vão ter que ser emuladas. Talvez uma delas seja a tomada de decisão. Como é que a gente faz, em última análise, para transformar isso que é tão complexo do ser humano em algo passível de uma programação simples ou talvez não tão simples assim, mas pelo menos aceitável, para que um autômata possa tomar uma decisão confiável do nosso ponto de vista. Esse é um dos outros dois, esse é um dos grandes desafios. Finalmente, é um desafio que me interessa muito, que é como é que a gente gera uma clínica dos processos decisórios. Eu não sei se vocês falaram, alguma vez falaram para pensar, mas tem pessoas que parecem que têm verdadeiras patologias decisórias, né? tomam decisões ruins e tomam decisões que são ruins em, em, em certos sentidos que a gente consegue até reconhecer, né? Fala, eu já sei que essa pessoa vai vetar isso daqui, por quê? Porque é do estilo dela tomar decisão ruim nesse sentido, ela não é inteligente nesse sentido, não adianta ela, ela é ruim nesse jogo se tivesse teste de QI para isso ela tá frita é, e, e tem outros tipos variados né? a gente sabe, na verdade na minha visão a gente consegue converter cada um dos trans... alguns, não vou dizer cada um, mas diversos transtornos psiquiátricos em transtornos de processos decisórios. E essa é a minha tentativa de contribuição. Quando eu falei, oh, lancei um curso lá de neuroeconomia na psiquiatria, não é para deixar o chefe do departamento louco, é, é porque de fato há uma, uma, uma intenção aqui do campo como um todo de trazer a referência do processo decisório para melhorar a vida dessas pessoas, talvez elas possam ser tratadas nessa dimensão e ter uma vida mais feliz e satisfatória por tomar decisões um pouco melhores. Não é essa é a ideia. A gente vai ver um pouco disso aqui. Enfim, então vamos lá. Ainda nesse processo reducionista, né, vocês devem ter percebido que eu estou sempre tentando reduzir a três isso, a dois daquilo que é um campo radicalmente complexo e profundamente matemático, mas eu vou dizer para você que se tem, há também só três tipos elementares de tomadas de decisão. As decisões que a gente chama de não mediadas, o que é isso? Elas acontecem automaticamente, elas têm essas causas distais, ou seja, a maior parte delas são decisões de base evolucionária e estão implementadas através de estruturas genéticas. A gente tem as decisões internamente mediadas, o que elas são? São, são decisões que têm causas proximais, ou seja, elas, a gente decide porque a gente quer alguma coisa, só que essa coisa que a gente quer é um sentimento. Isso que é importante a gente pensar. E essa aqui é a maior parte das, esse, compreende a maior parte das decisões. E eu vou dizer, ela compreende a maior parte das decisões do ser humano, do cavalo, do macaco e eu acho também da abelha. Pois é, que também. <risos> Curioso, né? Não só o ser humano. Mas enfim, essas são a, a decisão. Você decide que você quer alguma coisa porque essa coisa está alinhada com um determinado prazer ou com a evitação de um trazer E, finalmente, há as decisões que são baseadas em futuros hipotéticos. Isso aqui é um pleonarmo, é todo futuro é hipotético, a gente já viu, ele sempre vai trazer um componente estocástico, né, uma imprevisibilidade, mas, enfim, a gente tem decisões que miram o futuro. Então, quando a gente quer alguma coisa no futuro, evidentemente, a gente está querendo porque existe um sentimento, mas aqui existe uma grande questão. Se você vai Olhar o futuro, você tem que, em última análise, para você tomar uma boa decisão, entender como vai ser o seu sentimento no futuro. Portanto, você não pode estar imbuído do seu sentimento no presente. Portanto, uma decisão que é baseada no futuro hipotético, ela é baseada num descolamento afetivo do momento presente. Interessante, né? Adoro isso. Finalmente, há apenas três tipos de futuro, <risos> que loucura, né? o futuro que eu chamo de menu de opções, menu de opções é aquele futuro básico do livrinho de economia, o que, que você prefere, você prefere uma carteira que tem não sei o que, a outra que vai ter não sei o que, que vai te dar não sei quanto, você prefere férias na praia, férias na montanha, férias aqui em São Paulo mesmo como eu, toda vez sentindo férias, só me ferro, e por aí vai ou você tem o que eu chamo de menu de invenções. Isso aqui é muito mais interessante e vale muito a pena a gente parar para pensar sobre isso. Herbert Simon, que é um dos caras que eu acho mais geniais dessa área, ganhou o um Prêmio Nobel em 1978, mostrando, insistindo, insistindo, insistindo, que toda a lógica do campo de tomadas de decisão, sabe, ser repensada, entre outras coisas, porque a vasta maioria dos problemas decisórios não são problemas com opções dadas, não são. Parte essencial da solução é levantar as opções. Você está naquela situação que você chama de caçapa de bico. Você fala, e agora o que eu vou fazer? Se você tiver uma opção, já é melhor que nada. Então, e olha como isso muda tudo. A gente vai ver lá para frente, mas aqui evidentemente está todo mundo, aí entre outras coisas, interessado em saber como é que vai para tomar decisões melhores e entender um pouco mais como é que a gente avalia as pessoas, saca a história da decisão. Veja bem, se a gente for na linha do menu de invenções, ou seja, do fato de que a maior parte das situações futuras onde, onde nas quais irão se mapear os processos decisórios não tem opções dadas. Uma das grandes dimensões é a criatividade. A criatividade para criar as opções. E, finalmente, existe um modelo que eu chamo de ficar ou partir, que é a decisão mais recorrente de toda a vida humana. Curiosamente, e eu vou explicar, essa eu vou explicar só ao final. É, é, é muito engraçado, às vão falar, nossa, eu não acredito, mas eu tomo essa decisão cada minuto da minha vida. <risos> Bom, decisões não mediadas por sistemas... Por é, é, desse tipo, não mediadas pela pela, pela pela racionalidade acontecem, por exemplo, nesses seres que estão dominando o mundo, isso aqui é uma brincadeira que são as bactérias né as bactérias, elas a gente acha que a bactéria, ela simplesmente está seguindo pelo ar, mas na verdade a bactéria tem esses esses filamentos, que são os motores dela, né? que são é, bombas de prótons, que ela consegue direcionar e que ela ela guia de maneira extremamente eficiente, não é à toa que a bactéria está por aí, ela é Realmente um prodígio desse. Ge... Esse aqui chama-se o rolezinho da bactéria. Olha ela dando pau nos leucócitos. Olha só. Uh, uh, uh. Olha só que belezinha. Ó, ó. Entendeu? Nada boba. <risos> pois é, esses processos todos acontecem o tempo todo. É, tem uma coisa aqui que eu queria relacionar que eu esqueci. Que é o seguinte. Vamos ver se agora vai aparecer. Não, não, não quis aparecer. Era uma frase que estava escrita embaixo? Que será porque sumiu? Ah, está aqui. Desculpa. É o seguinte. A gente também tem isso nos seres humanos. E eu vou falar então primeiro do tipo 2, só, só para emendar. a gente parar para ver, imagina que você está conversando com uma pessoa, você está argumentando. Ah, uma conversa animada, uma conversa séria, uma, uma negociação. Existe algum processo, alguma chave decisória que seleciona anteriormente a sua própria consciência, dentre os N argumentos dos quais você poderia ter consciência, aquele pequeno hall que efetivamente vem à sua mente. Não é verdade? Esse processo que acontece anteriormente a qualquer coisa está implementado na própria estrutura do seu cérebro. Essa é a mesma base decisória que tem a bactéria. Na verdade, quando a gente olha o leucócito, quando ele decide o, o, o, o seu circuito, a bactéria e enfim a, os, os, as células do cérebro estruturando um determinado raciocínio e por aí vai todos esses são processos decisórios que acontecem num nível que é muito anterior à própria estrutura complexa do organismo ou seja a, a, a gente não precisa ter uma, uma, uma, uma, uma estrutura absolutamente complexa para ter uma, uma um sistema decisório e isso daí inclusive está em seres humanos então, por exemplo Oh, se a gente, as coisas não acontecem assim, né? Por que será que não? Porque efetivamente a gente tem sistemas que nos permitem tomar decisões anteriormente à própria percepção do que está acontecendo e evitar que alguma coisa seja jogada na nossa cara. Né? A gente desvia e isso todo mundo chama de reflexo que o reflexo, em última análise, é um processo decisório, ao contrário do que ah, os livros clássicos de, de neurociência falavam no passado, a gente entende que isso é um processo decisório, só que é um processo decisório que se dá muito anteriormente à própria estruturação da consciência, ele se dá já nessas chaves é, articuladoras que a gente vê que existem, inclusive, em níveis de células individuais. Bom, esse é um tipo, é, se a gente for pensar do ponto de vista é, da, da, do desempenho, Obviamente, é extremamente importante para atletas e, e enfim, alguns, alguns, alguns outros especialistas terem boas decisões nesse sentido. Vamos lá. Existem as decisões que não são, essas são absolutamente adaptativas, diretamente. E tem outras que não são diretamente, são indiretamente adaptativas, elas são muito mais interessantes e elas são justamente, essas são mediadas pelo sentimento. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que pode parecer um pouco radical, mas não é. A própria estrutura do sistema afetivo e, mais amplamente, a estrutura das emoções humanas é absolutamente dependente, ou em última análise, derivada da estrutura dos processos decisórios. E eu vou mostrar para vocês. Antes disso, vamos ler esse esqueminha aqui, não precisa entrar muito em detalhe com ele, mas basicamente a gente pode pensar que a gente tem algumas, algumas necessidades essenciais, né? Então, é, vamos ver aqui. Todo um organismo precisa de alguns tipos de input, não importa pensar qual que é, a, a, enfim, quais são os, os seus detalhes, mas que isso gera um certo sistema motivacional, ou seja, uma tendência a ir em sentido a ação, ou em outras palavras, a explorar. Eis a fonte da exploração. Por que, que uma das bases da tomada de decisão é a exploração? Porque uma das bases da tomada de decisão é que você nasce para o mundo com determinadas demandas. Então, na falta de alguém para te suprir, você explora. E isso daí, em última análise, essa motivação, ela vai ter simplesmente dois caminhos. Ou você vai fazer o que se chama approach, quer dizer, se aproximar das coisas que interessam, ou você vai fazer o que se chama avoidance, que é se afastar das coisas que não interessa. o que vai gerar o comportamento e experiência. Do ponto de vista cerebral, portanto, a gente tem simplesmente duas vias bastante simples, que é uma via que a gente chama de uma via de orientação aproximativa e uma via de afastamento ou a gente vai falar de um sistema edônico, tá? esse é o sistema essencial do, das, das decisões que a gente toma porque a gente quer, porque alguma coisa nos dá prazer e por aí vai, Eu também para evitar alguma coisa que nos dá desprazer. É, esse tipo de sistema, quando a gente fala das coisas que nos dão prazer, a gente conhece hoje em dia, que usa, é, a gente tem um, um, um termo lá nas neurociências, que é sistema de recompensa. E tem um tipo de neurotransmissor específico que é conhecido aqui, que é a dopamina, que inclusive tem uma via muito conhecida, tudo isso é supermanjado hoje em dia e a gente entende que uma série de, de, de transtornos psiquiátricos afetam essas vias, assim como a gente entende que, que o abuso de algumas drogas, a gente entende que a cocaína age profundamente nessa via e por aí vai. O que importa é, no final do dia, o que, você tem um sistema absolutamente estruturado no cérebro para te levar em sentido alguma coisa ou em sentido é, dizer, ao afastamento dessa coisa. Toda a base decisória está nisso. E isso aí é justamente o que é um sistema afetivo. O sistema afetivo ele se junta a um sistema que atribui qualidade. Ou seja, ele vai dar especificidade qualitativa ao afeto. A especificidade qualitativa ao afeto gera o que se chamam emoções. Então, em última análise, você tem uma tende... você nasce com uma determinada demanda. A demanda te gera uma inclinação em sentido ao mundo. A inclinação em sentido ao mundo é guiada por um sentimento interno. O sentimento interno é justamente o que a gente chama de afeto, um derivado primário das tomadas de decisão. Esse, esse, esse afeto, por sua vez, ganha qualidade e expressividade. A gente chama de emoção, que é outro derivado das tomadas de decisão. Quem diria, hein? <risos> que são universais. Todo mundo entendeu? <risos> que legal, ótimo. Tá Finalmente, é... vamos agora falar. Tá, então a gente entende. Ó, olha que coisa engraçada. Então, por exemplo, imagina que você vai numa loja, aí você vê aquela fatídica camisa amarela, está no cara com a camisa, aí você fala: Nossa, vou comprar aquela camisa amarela. O que que a maior parte das pessoas faz? A pessoa seguia. Na sua, a, a, a gente chama isso de função-utilidade, mas vamos colocar de maneira bem simples, na sua deliberação pelo prazer da, camisa de, da aquisição da camisa amarela ponderado pelos custos da camisa amarela. Simples assim. Qual que é o encaixe desse prazer na pessoa? O encaixe desse prazer é o encaixe do tempo presente. Não é um encaixe do tempo futuro. Quase ninguém compra a camisa amarela imaginando a sequência de usos que ela fará da camisa amarela. Ou seja, eu não sei se, a gente, se, se, se, se isso aqui pode parecer assim, né? às vezes uma coisa meio teórica, mas não, não. Veja bem: 99% das nossas decisões são feitas assim. A gente, a gente traduz em moeda presente o que na verdade tem valor em, em moeda futura. O que não deixa de ser uma irracionalidade. Essa é uma das coisas que, que, o, que o Herbert Simon falava já em 1978. Então, muitas vezes, é, as pessoas tomam as decisões sem... Essa coisa de avaliar o futuro e, e pensar que já que eu delibero em relação ao futuro, é, é, o meu modelo utilidade vai estar mapeado lá, é uma coisa absolutamente teórica na maior parte das vezes. A gente simplesmente toma a decisão com relação ao, ao valor presente, mas o valor presente não necessariamente bate com esse. Finalmente, vamos olhar como é que se dá, por que que isso acontece? A grande resposta é porque toda tomada de decisão tem um custo, um custo energético. Custa para a pessoa pensar, custa tempo e custa bom humor, por assim dizer. Né? Você gasta sua energia vital quebrando a cabeça para avaliar uma tomada de decisão. E, eventualmente, o custo, esse custo pode ser negativo. Você pode imaginar, que você vai no supermercado, você tem que fazer uma série de compras. Qual que é a estratégia básica das pessoas no supermercado? Elas passam com o carrinho, geralmente da esquerda para da, da, da direita para a esquerda, os destros da direita para a esquerda, sem parar totalmente nos corredores, pegando os produtos que elas entendem que são do seu melhor interesse e depois se dirigem para o caixa e, e, e pagam. O que, que seria uma, uma estratégia de otimização do valor esperado? Elas fazerem uma avaliação comparativa dos diversos produtos e deliberarem a cada compra se aquela é a melhor opção. O que, que aconteceria se elas fizessem isso? Elas perderiam inúmeras horas no supermercado, o que naturalmente não seria valioso. Portanto, é, se a gente olhar bem, do ponto de vista de uma compra trivial como essa no supermercado, é mais jogo você não, não otimizar tanto a sua decisão e poder otimizar um pouco mais do seu tempo do que o contrário. Assim é que se dá para 99% das nossas decisões. A gente compra em valor presente, então a gente vai e sente. O sentimento está encaixado no agora, não no que eu vou fazer. Isso explica porque tanta gente compra roupa de inverno no Brasil. né? Você compra aquele casaco lindo e tal, que tipo, é difícil, né? É na hora, né, porque ele tá lindo, tá? aquele dia mais frio de julho, né, mas enfim, é por aí vai. Enfim, agora as decisões baseadas em, tempo futuro, em futuros hipotéticos, elas são de fato mais custosas energeticamente, porque elas têm mais etapas mentais, enquanto a outra, como a gente viu, simplesmente depende de um acoplamento com o sentimento imediatamente emergente, olha do que, que a gente precisa dessa. Primeira coisa, eu preciso me desligar do sentimento presente. Então, para eu poder fazer uma avaliação de como vai ser, qual vai ser realmente a utilidade, o valor subjetivo de alguma coisa no tempo futuro, eu tenho que sair do meu estado, assim, do afeto presente. Segunda coisa, eu tenho que construir um modelo mental, um modelo hipotético de como vão ser essas, como vai ser essa situação futura. Em terceiro lugar, eu tenho que conseguir atribuir valor a essa minha experiência dentro desse modelo futuro finalmente eu tenho que imaginar imagina que eu tenho três, quatro opções eu tenho que fazer isso para todas elas atribuindo valor a cada uma até eu escolher a que tem o melhor balanço energético e daí vem a parte mais difícil eu tenho que pegar isso tudo selecionar a opção que eu quero e incluir ela na minha memória prospectiva na memória daquilo que eu vou ter que lembrar quando eu for realizar em ato as coisas, ou seja, eu estou comprando o casaco para usar na viagem que eu vou fazer para Patagônia em 2035, lá em 2035 eu tenho que tirar ele do armário e usar, é uma coisa bastante delicada, mas vai a dica, definitivamente as decisões, um, assim, as decisões mais bem construídas numa série de situações dependem efetivamente desse tipo de modelagem. Para a gente construir os modelos mentais de futuro, eis é uma coisa muito interessante. Como é que a gente, como é que, de onde o ser humano tira essa possibilidade? Como é que a gente faz para imaginar o futuro, já que o futuro é tão essencial para essa habilidade mais sofisticada das tomadas de decisão? Como é que se faz isso? Eu vou contar uma coisa para vocês. O futuro é feito do passado. Olha que coisa engraçada. Se você fizer uma ressonância magnética funcional do cérebro das pessoas pensando no futuro, você verá que boa parte das áreas, que, a, que a, na verdade a principal área é de memória episódica. O que a construção do futuro faz é uma alteração, um mapeamento analógico com experiências do passado. O que significa? Olha que coisa engraçada. Bom, isso tem é alguma, algum, alguma consequência prática? Sim, várias. Primeiro. Se você tem uma memória episódica maior, é provável que você tenha mais capacidade de pensar sobre o futuro. 2. Se você tem experiências episódicas mais enriquecidas, também é possível que você tenha mais capacidade de pensar sobre o futuro. Isso traz uma questão filosófica, vale a pena viver a vida formando é, experiências valiosas para você também poder ter um futuro mais valioso, olha que coisa interessante. E três, definitivamente, desconfie do seu futuro, essa é a principal. Porque, afinal de contas, você está vendo no seu futuro o seu passado. Essa, essa, essa, essa capacidade de ver o futuro, mais uma vez, depende de você desabilitar o tempo presente. A gente precisa, portanto, saber se soltar disso. Em última análise, a gente tem que ter uma, série, uma certa estabilidade psicológica para poder pensar o futuro. Essas são as questões importantes quando a gente vai... É, olhar para essa clínica dos, dos processos decisórios que está para surgir por aí. Isso aqui, é, enfim, o que acontece é o seguinte: vamos lá. Quando a gente. Espera aí que eu passei aqui. Seguinte, ó, quando a gente vai pensar sobre essa, esses processos que estão mapeando o futuro, que eles não podem ser, é, ser contaminados pelo tempo presente, a gente está pensando o quê? Que os processos não podem ser contaminados com a experiência física da tensão. De qualquer, ou, ou de qualquer outra emoção que esteja te tomando, te arrebatando num determinado momento, ou então que ela não pode ser tomada pela experiência virtual disso. A grande verdade é que os processos emocionais nas tomadas de decisão eles têm duas vias. Ou eles acontecem no nível do corpo como um todo ou eles acontecem estritamente no nível do cérebro. Quando eles acontecem no nível do corpo como um todo, eles são muito mais intensos. E isso significa que se você está num, num, num estado de tensão, alguma coisa que você sente que efetivamente tomou a, o plano da somatose, a sua capacidade de, de pensar sobre o futuro e tomar uma decisão vai ser muito pior, porque afinal de contas você vai ter muito mais dificuldade de se desligar do tempo presente. Com base nesse tipo de lógica, a gente pode finalmente entender que há sim desvios aqui e maneiras de se evitar, pelo menos a nível do autoconhecimento. Primeira coisa é o seguinte, vamos pensar no, no conservadorismo exacerbado. O conservadorismo exacerbado é definitivamente uma desvantagem decisória, é um, é um processo de disfunção decisória. Por quê? Porque, afinal de contas, é, é, é, o que caracteriza essa tal ideia de exacerbado é a perda de oportunidades. Há é um custo de oportunidade aqui que está sendo enfim, pago pela pessoa que evita é, tomar riscos e, e que, em última análise, se dá na forma de oportunidades perdidas. Isso daí, é, em última análise, tem a ver com uma tendência à procrastinação crônica. Por que, que ela acontece muitas vezes? Porque a pessoa tem uma dificuldade de se desligar da, da emoção presente e sentir um, um determinado estado futuro. Como é que poderia ser? Isso é absolutamente comum, muito pouco mapeado do ponto de vista da literatura psicológica e médica, mas muito recorrente, a gente consegue entender muito. Vamos pensar do outro lado, que é já muito mais manjado. Comportamento de risco comportamento de risco tem um papel contrário, é como se o arrojo decisório fosse muito grande. A pessoa não precisa pensar muito para já decidir aquilo. Naturalmente, do ponto de vista econômico, a gente fala que ela está pagando para tomar uma decisão, para correr risco. E ela paga em quê? Em perda de oportunidade de simplesmente reiterar. Ela paga em tomadas de decisão que terminam em processos que geram consequências negativas para ela. A grande, a, a grande é, marca disso é a impulsividade. Na nossa sociedade a gente sabe que, enfim, impulsividade é absolutamente prevalente, muitas vezes está associada à ansiedade também, e tem muito a ver com a formação de perspectivas irrealistas sobre o futuro. Em geral, como é que isso funciona do ponto de vista também dessa relação com os afetos presentes? A pessoa parece que ela, se ela está imbuída de uma empolgação, de um sentimento, do agora, ah, então agora eu estou muito empolgado com isso, ela acha que naturalmente o futuro vai estar imbuído dessa mesma emoção, é tal como se a emoção dela fosse transferida ao caráter ontológico do mundo futuro, o que não deixa de ser uma ilusão. São dois tipos de situações subclínicas absolutamente comuns. Bom, evidentemente elas têm a ver com uma perda de contato de si mesmo, e elas acabam, enfim, gerando más decisões, impactando a, a capacidade da pessoa de ter sucesso. Vamos lá, vamos olhar agora, de, eu tenho que avançar, estou percebendo aqui de uma maneira um pouco mais rápida. Vamos, vamos olhar isso de uma maneira agora mais patológica. Então vamos pensar no, no primeiro lado, no conservadorismo é, exacerbado, no transtorno obsessivo compulsivo. Se a gente parar para ver, uma pessoa que tem um, um comportamento absolutamente recorrente, de, um transtorno obsessivo compulsivo, e última análise, do ponto de vista decisório, ela pode ser caracterizada por ter uma rigidez estratégica. Então, é como se a, o processo, de novo, exploração, reiteração, estivesse no plano da reiteração absolutamente é, acentuado. É, é, essa é uma maneira, assim, diferente de ver o assunto, mas a gente, a gente pode ver que é muito isso. Então, imagina uma pessoa que, por exemplo, ah, não sei, tem dos mais diversos sintomas, mas qualquer um daqueles. Maneira de lavar a mão, muitas vezes. É, o problema disso é o excesso. É, é, o, é o que torna disfuncional, ou, ou, sim, particularmente disfuncional o sintoma. É o excesso. Ah, vamos pensar, por exemplo, no, no, na situação de álcool e drogas. No abuso de álcool e drogas. A grande marca é a insensibilidade a perdas. A pessoa parece que ela não, não, não consegue mapear no tempo futuro o, o prejuízo que está sendo o, o, o tempo presente. Nos transtornos afetivos, vamos pensar na depressão. Naturalmente, ou, ou, ou na depressão maior, o que você tem é uma experiência rebaixada do ponto de vista da valência, né? do, do valor, é como se tudo estivesse mais negativo. Portanto, a projeção de cenários futuros vem imbuída de um sinalzinho mais negativo, o que distorce essa percepção impedindo uma, uma, uma avaliação de fato otimizada. E por aí vai, a gente poderia falar de inúmeros desses, desses transtornos, é essa a, a, a proposta. Bom, eu queria fazer agora, de volta para o futuro, para discutir mais uma vez o, o tema aqui, como é que a gente pensa é, nos problemas de múltipla escolha? Eu vou, eu vou ter que ser super rápido, porque a gente tem poucos minutos e a gente vai... Um, avançar depois para as perguntas. Bom, vamos lá. Para a gente pensar, agora eu vou dizer para vocês o seguinte, quando a gente foi falar de futuro, a gente tem três tipos que eu falei, que chama menu de opções, a gente tem o menu de invenções e a gente tem o ficar ou partir. Eu vou explicar para vocês o que, que as pessoas, porque que pessoas são melhores ou piores em algumas desses tipos de tomadas de decisão. Múltipla escolha é assim, como é que você faz uma análise do tipo racional das coisas? O que que precisa para esse tipo de coisa? Como uma das principais capacidades é a memória de trabalho, ou seja, você tem que conseguir armazenar no seu cérebro aquelas várias opções atribuídas de valor para você compará-las e deliberar a partir de uma. Qual é, uma das grandes, é um dos grandes porém disso? Tem um custo energético, um custo decisório, como a gente chama, muito alto. Então, a gente vê que tem pessoas que não têm muita tendência a esse, a esse, a essa, esse tipo de, de competência, porque ou não tem tanta memória de trabalho ou, eventualmente, porque não tem esse afinco todo. Do ponto de vista é, da, da, das soluções que as pessoas encontram para isso, elas geralmente encontram processos que a gente chama de heurísticos. Eu não vou poder discutir agora, porque a gente vai ter muito pouco tempo, mas, basicamente, há uma série de simplificações que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, depois vocês deveriam procurar isso na, na, na literatura especializada, são os processos decisórios heurísticos, que são os processos usados pelas pessoas para dar conta das opções quando elas são muito complexas e ainda assim conseguir tomar uma decisão razoável. Bom... No tipo menu de invenções, ou seja, naqueles processos decisórios que a gente tem que inventar as opções, o que é muito importante? É muito importante ter criatividade, é muito importante ter flexibilidade cognitiva, né? afinal de contas, se você é, escolher uma opção e, e enfim... Ela não, não, não serviu, você naturalmente tem que mudar o set mental e ir para outro. E finalmente, é, evidentemente você precisa ter obstinação, você precisa ter muito equilíbrio psicológico. Eu vejo assim, que o, o grande ponto aqui é, maior parte das decisões para problemas complexos exigem criatividade. A criatividade depende, por sua vez, de muito equilíbrio é, psicológico e uma, uma certa é, capacidade. capacidade. Uma certa flexibilidade cognitiva, que em última análise, é a flexibilidade para você pegar experiências passadas e modelá-las sintaticamente para elas se tornarem experiências futuras. Finalmente, vamos olhar para isso aqui e eu quero que vocês me digam o que, é que um, um leopardo na bicicleta e esse cara no computador pode ter em comum, né? Quem acerta é ganha um prêmio. É o seguinte, ficar ou partir, o, o, o, o, o terceiro grande tipo decisório. Ó, seguinte. Imagina um animal, numa determinada área, fazendo o que a gente chama de forrajamento. Tá? Ele está procurando alimentos, etc e tal. Então, ele ali é um, um, um leão, vamos falar, uma leoa, porque é a leoa que caça na maior parte das vezes, na savana, Está ali procurando, procurando, procurando. Chega um determinado momento, a fome começa a apertar. O que, que faz a leoa? Olha que situação difícil. Veja bem, se ela continua, Ali, ela gasta menos energia e eventualmente ela pode achar uma presa e tudo se resolver. Por outro lado, se ela for embora, ela pode chegar num outro sítio qualquer e lá ter muito mais comida. Se a gente parar para ver, esse problema é um problema de tomada de decisão que só tem uma opção: é a opção ou ela fica lá mais um pouco ou ela vai embora para outro lugar. Esse problema é um dos problemas decisórios mais prevalentes que existem na vida. Então, é o um problema típico da internet. Imagina então, quem tem rede social. O que uma pessoa, qual é a decisão que uma pessoa que tem rede social toma durante milhares de vezes? Ela toma a decisão de continuar lendo um determinado post ou mudar para o próximo. Quando isso acontece no cérebro? Essa é uma pergunta muito complexa. Mas, na verdade, ela tem uma, uma, uma, uma, uma solução relativamente simples que se chama Teorema da Utilidade Marginal. Basicamente, funciona assim. A leoa, ou a pessoa na internet, ou essa chita em cima da bicicleta, elas ela tem determinada tem a estrutura motivacional, que a gente viu lá atrás, que é alimentada por, por uma base de sentimentos que são positivos e negativos. Ela avança dentro da reiteração... Até um determinado ponto, onde existe um limiar da aceitabilidade, que é variável de pessoa a pessoa, onde ela vai entender que, ou de espécie a espécie, onde ela vai entender que não é mais aceitável reiterar, e assim deve-se explorar. A grande, o, o que basicamente as pessoas fazem quando elas estão zapeando o controle remoto na televisão, lendo notícias de jornal ou fazendo qualquer outra coisa é, que envolva um determinado tempo de atenção a alguma coisa, é deliberar o um momento da alteração. Grande parte do, dos processos de otimização de, processos de, de tomar, nas tomadas de decisão envolve você escolher o ponto certo para você trocar a reiteração pela exploração ou vice-versa, ou em última análise, para você saber se é para ficar ou partir. Então, é, com isso daí a gente consegue encerrar vendo esses é, é, esses grandes temas assomados de decisão, que é, de fato eu acredito que foram é, sistematizados pela primeira vez na literatura, nesse trabalho que eu, que eu fiz para minha livre docência, que eu vou publicar nesse livro chamado córtex da Decisão, e que, enfim, como nessa última parte, eu gostaria de sumarizar da seguinte maneira. As tomadas de decisão podem ser de três tipos, os quais são dependentes de competências específicas e sujeitos a maus funcionamentos peculiares. A relação com o futuro varia em função do número de opções e da necessidade de as inventar. Simplesmente assim. Muito obrigado e vamos partir com Acho assim, que não vamos perder tempo. Vamos como assim mesmo. É? O <cười> que é, isso? Quer comer aqui? É? Quer é 20 então, não né, é, professor? Ah, é. Um meu esquema sem pressão. Eu dou uma retalhinha. Bom, professor Alvaro, inicialmente gostaria de agradecer pela palestra. Vamos correr, né? Vamos, vamos, vamos embora. Tá é. Bom. É. Não consegui entender a pergunta. Né? 3. É, qual papel é da senhora cognitiva tem em relação com o O que faz as suas perguntas? Você acabou de falar que as tomadas de decisão têm aspectos que são baseados em funções específicas e também têm, é, portanto, deficiências específicas. É. Isso poderia ser aplicado, então, na forma de seleção profissional ou mesmo reajuste de, pos... de posições estratégicas na gestão Sim, eu, eu acho que sim, eu acho que é, é importante que a gente, esse é um tema super importante, eu sei que aqui para várias pessoas há um relevo particular, né, pra, até pelo tema mais geral do Congresso. É, eu acho que, em assim, primeiro lugar, existe uma, uma, uma preocupação muito grande do mercado de utilizar bem os processos decisórios para selecionar pessoas. Em segundo lugar, de alocar as pessoas, fazer treinamentos usando enfim técnicas que, de fato, melhorem as decisões. No, no primeiro sentido, o que eu vejo, Henrique, é que a gente tem que, antes de sair desenvolvendo ou propondo maneiras de incluir avaliações de competências de caráter decisório, entender como que isso daí, essa, essa competência, se alinha efetivamente àquilo que vai ser exercido na, na função. Uma coisa que eu vejo, não é uma discussão nova para mim, mas é uma coisa que eu já vi muitas vezes, é a proposta de se usar. É, avaliações de competências envolvendo tomadas de decisão para cargos, ou funções ou, eventualmente, até para empresas em que as pessoas não conseguem tomar decisão nenhuma. Eu, veja bem, a gente tem que pensar sempre no processo decisório que um, há uma, um, um quê de deliberação se não há nenhum tipo de possibilidade deliberativa, não muda nada você saber tomar uma decisão ou não, então, não necessariamente essa competência vai ser vantajosa para, enfim, seja para a empresa ou para a instituição que for. É, é basicamente por aí, eu acho que, do ponto de vista dos treinamentos, é a mesma coisa. De, definido isso, eu penso que para cargos e funções em que tomar de decisão, de fato, seja uma variável de relevo. É importante, sobretudo, uh, uh, uh, os aspectos mais importantes. Um, liderança. Liderança é um, é, todo mundo sabe um conceito multifatorial, que tem, nas tomadas de uma das suas uh, características essenciais. Do ponto de vista da liderança, eu acho que um modelo, sei lá, tem muitos modelos legais, o modelo Strataplex, eu acho um modelo particularmente bom, é um modelo que trata da tomada de decisão sempre inserida no, no negócio específico, ou num caso é, público, não seria no negócio, mas enfim, na, na estrutura organizacional específica que, no qual ah, aquele, aquele funcionário está inserido. Portanto, não é um processo de, de avaliação genérico, mas sim dentro de uma, de uma área contextualizada. Essa é a primeira coisa. Segundo lugar, eu acho que a capacidade de mapear riscos é essencial para qualquer tomador de decisão. Eu diria que é uma das únicas genéricas. Como é que a gente faz isso? Tem uma série hoje em dia, de simuladores hoje em dia para a capacidade de otimização do mapeamento de risco. É, por exemplo, existe um, um, um, um, um simuladorzinho chamado Iowa Gambling Test. Tem é um conjunto de montes de carpa. As pessoas tiram cartas deles, são, são quatro baralhos, e o que importa no final é você conseguir de, tirar ter o maior payoff. Os baralhos vão tendo cartas positivas ou negativas e você vai sacando as cartinhas. Para você ter o melhor payoff, você tem que entender qual que é a função de risco que está distribuída que é subjacente a esses baralhos. Essa é uma capacidade que eu acho que é essencial a todo tomador de decisão. E por aí vai. Tá. Gente, a gente não vai conseguir continuar porque está tá ficando um pouco tarde para o auditório, mas, é, assim, é, a gente pode, bom, está meu e-mail aí e eu estou sempre à disposição também vou ficar aí mais uns minutos então, se alguém quiser, tiver alguma questão específica, estou é, à disposição, inclusive a, essa área de, de avaliação de competência é uma área que eu, eu, eu acho que eu conheço um, um pouquinho, tenho, tenho desenvolvido vários simuladores aí desses olhos e posso falar a respeito. Obrigado.